eu sou o Gabriel Jordan, do arroba hgtrd e recentemente eu tava no TikTok e enquanto eu tava scrollando, eu comecei a ver vários vídeos de várias pessoas recriando uma maquiagem em especial. Que é uma técnica de maquiagem que literalmente desde o primeiro dia desse ano eu tô usando muito. E é esse olho mais puxado, assim, com esse esfumado bem mais exagerado aqui pra fora. E essa técnica é chamada de Foxy Eyes, que numa tradução livre seria olhos de raposa. Isso tudo porque a raposa tem os olhinhos puxados, né, gente? E fica muito bonito também. Eu, sério, eu tô Tô apaixonada nessa maquiagem aqui que eu fiz, eu vou tirar horrores de fotos! Então como eu já sei fazer e eu já vinha usando essa maquiagem há alguns meses Eu já decidi trazer um tutorial explicadinho aqui pra como vocês podem fazer Escolhi também já cores neutras, né, pra esse tutorial que eu sei que vocês adoram Mas nada te impede de usar com uma make colorida Eu mesmo já usei Foxy Eyes em várias maquiagens coloridas Então se você quiser aprender tudo isso, já deixa o seu like aí embaixo Se for novo por aqui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 Então, gente, pra começar, não se assustem. <risos> eu mudei o formato das minhas sobrancelhas antes de começar o vídeo, só porque a gente tá nessa vibe fox e tal. Esse passo definitivamente não era necessário. Eu fiz mesmo só porque eu sou extra. Você pode, com certeza, seguir os passos. Que eu vou indicar que você é super já vai estar dentro dessa tendência. A minha sobrancelha é muito expressiva, então eu quis... Dá uma subida mais nela. Ignorem o acabamento, no entanto, da colagem desse sobrancelhas. Porque é a única cola que estão vendendo no supermercado que faz entregas. E eu não tô saindo durante a quarentena. Até a quarentena acabar e eu poder comprar a cola que eu realmente uso, né. As minhas sobrancelhas vão ficar assim. Mas não tá tão ruim. Depois que a gente fizer o esfumado com a sombra e tal... Vai ficar babado. Eu vou começar usando essa base aqui, que eu tenho gostado muito desde a minha última resenha aqui no canal, que foi justamente dessa base, que é a base de alta cobertura da Miss Larry. Eu passei muito tempo com ela guardada aqui, sem dar muito valor e eu perdi muito tempo porque, na verdade, essa base é boa e é exatamente ela que eu vou usar hoje. Pronto, eu fiz uma camada já com a base, eu acho que já é o suficiente. Eu vou passar agora pra corretivo e hoje eu vou usar esse corretivo líquido aqui da Boca Rosa Beauty. Assim como eu já falei diversas vezes aqui no canal, os truques de iluminação e contorno com corretivo pó, enfim, os produtos que você usa pra iluminar ou escurecer o seu rosto, dão muita diferença, então eu sempre gosto de preencher esses triângulos aqui, essas áreas centrais do meu rosto, com corretivo pra iluminar e puxando na hora de somar com a Beauty Blender, que eu acho que fica bem bonito. Vou selar o meu rosto usando o pózinho da Playboy, que é um pó que eu gosto bastante, vou concentrar nessas áreas que eu apliquei o corretivo e já venho meio que levantando sabe, o meu rosto, porque quando a gente deixa o pó cozinhando, ele já ajuda também a dar uma iluminada E é exatamente isso que eu quero Bom, basicamente eu deixei o um popozinho das áreas principais Depois já arrastei pro restante do rosto Que é assim que normalmente eu faço E agora que a gente tá parecendo uma panqueca crua, entendeu? Sem nenhuma definição no rosto Eu vou vir no meu produto de contorno favorito Que é esse aqui da Boca Rosa Vou vir nesse primeiro tonzinho aqui Que é o mais claro da paletinha E já vou trazendo definição para o meu rosto Uma coisa muito importante nessa tendência de eyes. É você trazer as suas características pra cima, entendeu? Nunca traz nada pra baixo porque não vai combinar Então, meu amor, arrase bastante nesse contorno E não traga ele pra baixo Vai esfumando assim pra trás que vai ficar babado Eu vou começar fazendo o contorno do meu nariz normalmente Mas no contorno do nariz, nesse estilo de maquiagem Primeiramente é só aquele esquema, né gente? Que eu já ensinei pra vocês Faça duas linhas paralelas o mais próximo possível E depois vai esfumando elas quando você tiver feito isso no nariz e já tiver esfumado pra dentro das sobrancelhas, você pode vir, ó, trazendo um pouquinho do produto de contorno pra essa região aqui dos olhos e vem esfumando, trazendo do contorno do nariz aqui pra o fundo desse ossinho e vem seguindo essa linha, sabe? Se você quiser, pode até mesmo ir aprofundando já um pouquinho a sua pálpebra e esfumar aqui o final pra dar o um encontro junto com o contorno das suas têmporas. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas esse lado aqui tá bem mais profundo do que esse. E é exatamente isso que a gente quer na maquiagem de hoje. Vou voltar no meu pozinho da Playboy para recortar o meu contorno. Primeiramente, o do nariz. E também o do meu maxilar Que hoje eu quero ele bem marcado Vou deixar esse pó aí mais um tempinho Mas antes disso eu vou vir nesse tom aqui Que é o mais escuro e o mais quente da paletinha da boca rosa E eu vou esfumar ele um pouquinho mais acima do meu contorno que eu já fiz Só pra dar uma esquentada no meu rosto Que vai combinar muito com a maquiagem Com esse kit aqui da Louis Ancy Play de Contour Eu vou pegar um pouquinho desse tomzinho amarelado E eu vou usar ele pra tirar o excesso do pó Que eu apliquei anteriormente ele não somente vai remover o excesso do pó Como também vai balançar Bolzear então, a cor. Afa, gente, essa maquiagem tá ficando muito bonita. Estaria perfeito se não fosse a colagem da sobrancelha, mas enfim, né? Aquela cola que eu usei não é nem um pouco boa, é da Léo e Léo. Eu gosto da cola da Bic e da Brit. O próximo passo antes da gente partir para os olhos é esse blushzinho aqui. Esse é o Natura 47. Ele já me acompanha há muito tempo aqui no canal como meu blush favorito. E é aquele negócio, né, gente? Vou pegar bastante produto e vou esfumar sempre pra trás e pra cima. Nunca pra frente e pra baixo. Beleza, eu não vou iluminar o meu rosto agora, eu acho que eu já vou começar começar mesmo a maquiagem nos olhos E hoje eu vou usar a paleta de sombras mate luxo da Ludurana, Que é essa paleta aqui que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Hoje eu acho que eu vou começar por esse tomzinho de marrom aqui Que é um tom de marrom claro que tá embaixo do branquinho E basicamente o que eu vou fazer é estampar isso aqui pelo centro do meu olho Vou dando mais profundidade pra minha pálpebra e aqui no final, em vez de ir descendo, eu vou puxando mais pra cima Imagina uma linha aqui, ó, no final do seu olho E não coloque sombra pra baixo, entendeu? Só pra cima e pra trás O que a gente quer nessa maquiagem de hoje é um look bem... Snatched Olhos de raposa são bem puxados e bem levantados. Vou trazendo profundidade pra minha pálpebra bem tranquilamente e aproveito e já vou dando aquela esfumada né, que eu já ensinei pra vocês que ultimamente eu tô fazendo em praticamente todas as minhas maquiagens. E agora eu vou vir nesse tom de marrom que tá exatamente do lado do marrom que eu usei anteriormente que é um marrom consideravelmente mais escuro pra dar profundidade pra o canto externo do olho, né? E depois eu vou puxando pra dentro. Eu não vou esfumar completamente, mas eu vou dar uma boa profundidade aqui. Eu não vou trazer completamente completamente né, até o canto interno, mas eu vou dar uma profundidade bem boa pra esse olho aqui. Algo que não é necessariamente uma técnica de fox eyes, você pode fazer em qualquer look, tanto que eu já fiz em milhares de looks da minha vida. É uma técnica de crazy, eu vou fazer hoje mesmo só porque eu quero. Você não precisa fazer isso, mas eu acho que vai ajudar a compor o look. Aproveitar que eu aprofundei bastante, né? O côncavo, vai ficar muito lindo. Agora eu vou vir na paletinha BT Sunflower, né, de Bruna Tavares, e eu vou selar o meu Semented Crease com essa coisinha aqui que é a cor Semente. E agora eu vou voltar lá na paletinha e usar aquele primeiro marrom que eu usei, né, que é o mais clarinho, só pra esfumar esses dois tons juntos e deixar um degradê mais bonito, né, porque tá bem marcado ainda. Vou pegar um pouquinho desse branco aqui e concentrar no ponto interno, pra dar mais impacto ainda. E agora a gente vai começar a usar o preto. Eu vou vir num pincelzinho de delineado, porque como essa maquiagem é um fox makeup, eu quero que esses traços estejam bem definidos, mas eu não necessariamente vou fazer um delineado, apesar de que eu vou começar no lugar onde geralmente seria um delineado, né? Eu vou marcar aqui, ó, seguindo o ângulo do meu esfumado que eu já fiz. E vindo nessa mesma paletinha aqui da Bruna, eu vou pegar esse tom aqui do cantinho pra escurecer mais ainda o cantinho externo e dar uma misturada com esse preto que depois a gente vai adicionar um pouquinho mais de preto. E basicamente o esqueleto do esfumado já tá pronto. Se você quiser, vem um pouquinho de pó compacto na esponjinha reta, e você pode cortar mais ainda ao lado de onde você fez o esfumado pra intensificar o efeito. Vou vir com o pincel reto nesse branquinho, dando um destaque no osso da minha sobrancelha falsa, né? Porque eu, como eu falei pra vocês, eu fiz uma sobrancelha nova. E eu vou dar mais destaque onde esse ossinho seria. Que seria por aqui, com a sombra branca. Depois a gente vem passando o iluminador por cima. Vamos passar pra um dos passos mais importantes dessa maquiagem que é delineador Eu tô usando a caneta delineadora da Mari Maria Makeup Que é uma caneta delineadora que eu gosto bastante E basicamente o que eu vou fazer nesse delineado É seguir esse formato aqui do esfumado que eu fiz Vou fazer o delineado pelo meu olho normal E depois puxar um gatinho aqui no canto interno gatinho não, né? Uma raposinha <risos> Meu amor, eu estou insuportável com o meu talento. Vamos tirar esse excesso aqui de pó do rosto, que tá aqui literalmente há horas. Pra o esfumado inferior, eu não quero uma coisa assim muito elaborada, então eu literalmente vou só pegar um pincelzinho de esfumar. Vou vir nessa sombrinha aqui e passar um pouquinho na parte inferior dos olhos. Porque eu quero atenção mesmo pra essa parte aqui superior do esfumado. Vou usar um lápis de olhos branco na linha d'água pra dar uma aberturazinha nos olhos. Vou vir com esse iluminadorzinho aqui da Miss Rose. Eu vou usar ele pra iluminar o rosto, mas eu vou começar aqui pela área dos olhos. Vou iluminar em volta daquele delineado que eu fiz aqui, no canto interno. E com o pincel reto, eu vou iluminar aqui o lugar onde seria o ossinho falso, né, da minha sobrancelha. De sombra, a gente já terminou basicamente tudo. Vou curvar os meus cílios, né, porque de que adianta uma sombra linda se os seus cílios estão feios, não é mesmo? Vou usar a máscara Volume e a longa da Tracta. Pronto, apliquei a máscara de cílios e como não somente de máscara de cílios viverá a blogueira, eu vou aplicar cílios postiços fora da câmera e já já eu volto pra gente continuar na pele e fazer os lábios e finalizar a maquiagem. Pronto, gente. Eu acabei de colar cílios. Amo! <risos> ah, eu tô muito feliz com o resultado do olho. Mas a gente não aplicou o iluminador e a gente ainda tá um pouco mate, né? Um pouco não, bastante. Então, vamos cuidar disso. O mesmo iluminador que eu usei pra iluminar o arco da sobrancelha, né? O da Miss Rose, eu vou usar pra iluminar o resto do meu rosto. Lembre-se de, com o iluminador, fazer a mesma coisa que você fez com o contorno, com o blush, com tudo. Sempre pra cima e pra trás, pra dar esse efeito de lifting no rosto. Bom, meus olhos e pele estão prontos, eu tô amando o resultado até aqui. O que me resta mesmo são os lábios. E apesar de a gente ter feito um look bem bold, né, mesmo usando cores neutras. É um look bem ousado, é um look bem extra. Eu quero ser extra na boca também, eu vou usar um bom batom vermelho. Vou usar a Co Blazing, da Mari Maria, eu acho esse tom de vermelho perfeito. Gente, imagina se a gente usasse batom só nos lados interiores. Isso é uma coisa assim bem chique, né? <risos> pra finalizar esse look que tá maravilhoso, eu vou usar esse fixador de maquiagem em spray da Ruby Rose. esse aqui é o look final e é a minha criação, né, o meu tutorial desse fox eye pra vocês, que é uma tendência de maquiagem que tá muito, muito em alta ultimamente. Esse ano eu tô usando muito fox eye, tanto colorido quanto neutro, enfim, gente, eu realmente tô amando. E eu espero que vocês tenham gostado também tenham gostado desse formato assim, né, mais diferente que eu fiz na minha sobrancelha hoje. Não, eu não vou adotar ele pra minha sobrancelha, eu vou continuar com o meu formato de sobrancelha natural. Era só pra gente fazer uma coisinha mais divertida hoje, mais extravagante também, né? Então os se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial de como fazer Foxy Eyes nessa né, nova tendência, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante pra avaliar o vídeo e pra avaliar o canal. Se for novo por aqui, Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou o no Instagram, Twitter e TikTok. Confere lá no Instagram, que tem muito conteúdo de make por lá. eu Tenho certeza que você vai gostar. Comenta aí embaixo o que, que você achou desse tutorial. Se você usaria essa maquiagem, né? esse delineado. Essa técnica de pele toda puxada, que geralmente eu sempre uso. Antes de eu ir embora, eu gostaria de agradecer vocês pelos 40 mil inscritos aqui no canal.